Comir P8 Plus. Esse esse que é o, o novo lançamento, né? Novo lançamento da Comi para 2021. O nome, o nome, o nome é parecido com P8, né? É, mas eu acho que é uma questão de marketing, porque como eu falei no, no vídeo passado, o P8 normal é foi um campeão de vendas aqui no Brasil. E acabaram lançando esse daqui, o P8 Plus. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que de P8 ele não tem nada, é uma é uma grande evolução. Para 2021. Nesse vídeo eu vou fazer um review aqui completo, né, desse, desse relógio inteligente desse Smartwatch, é, que é um que é um lançamento, como eu falei antes, né? Que é um lançamento, como eu falei antes, que ali tem alguns quesitos ali é, que foram que foram melhorados, né? Nessa versão Plus. Mas é isso aí. Vamos lá para o vídeo. Uma coisa que sempre eu falei, né, como eu falei no vídeo passado, eles capricham bem na questão da embalagem. Só que essa embalagem aqui tem é, é a mes o, mesmo, o mesmo, como se diz, é o mesmo modelo da, da embalagem anterior do Comil, que só muda aqui embaixo, que aqui embaixo, aqui no, no rodapé aqui da embalagem, tem escrito aqui Smartwatch só. Aqui, como eu já falei antes, eu não vou ficar mostrando que embalado, porque a embalagem é bem parecida para quem conhece o P8, né? Sabe que... já sabe que as embalagens são parecidas. Aqui atrás a gente tem aqui o modelo, né? É P8 Plus. É a, o tamanho da tela é 1,69 polegadas, que é bem maior, que é o P8 normal. Que eu, não, eu acho que eu não sei... que era um pouco menor. É, eu vou deixar um card aqui em cima Se você quiser ver lá o, o review completo Que eu fiz ali do, do P8 Daí você compara Futuramente quero trazer um vídeo né, é, falando, Comparando esses dois produtos Esses dois relógios inteligentes é, Mas mais pra frente para semana que vem então ó, ele tem uma tela né, de 1.69 polegadas, é, a resolução 240 é, versus 280 pixels de resolução. O processador também foi melhorado nessa, nessa versão, que é um processador GR5515 e a bateria também foi aumentada né? Eu acho que o P era 170 mAh, por hora aqui a gente tem 190 mAh. por hora. Uma coisa que não mudou, né? Que não mudou, como vocês podem ver aqui, deixa eu aproximar da câmera. A questão do. do ali, a questão da, da qualidade, a prova d'água, que continua a mesma coisa, o IP67. Mas que também não deixa a, a, a desejar. A única coisa que você não pode fazer ali é mergulhar, né? É, eu não sei, eu acho, que, acho que 3, 1 metro, alguma coisa assim. Mas vamos para respingos ali, você sair na chuva, você ir para a academia, cair um sol em cima. Fazer uma caminhada com é um swoosh em cima, é, não não vai não vai te atrapalhar em nada. A, comp a compatibilidade dele é, no P8 a gente tinha ali o iOS 9, aqueles abaixaram né para poder para poder mais clientes ali se interessarem no produto. Para quem tem o iOS 8 ali já pode utilizar esse produto aqui. E o Android continua o mesmo né? Acho que é o 4.4. que Eu não sei se acho que é o KitKat ou alguma coisa assim. Aqui nessa caixa contém um P8 Plus, um manual do usuário, um cabo para carregar e tal. Aqui o fornecedor que, que, que eu sempre compro é diretamente do fornecedor do fabricante, né? Porque eu sei que tem uma qualidade, né? Que já vem direto do fabricante, então eu sei que o produto é original. Então a qualidade vai ser de extrema qualidade, né? É, acabei repetindo, mas é a mesma coisa. Aqui está o site, site oficial, oficial, né? Website, oficial website www.comi.com e é isso aí. Se você quiser dar uma entrada lá, traduzir a página do produto, como eu falei antes ali, para você entender. É só você entrar lá e traduzir. E, e, e é simples. Eu trouxe dois aqui, né? Como sempre, eu trago dois. Esse aqui está lacrado, com plástico aqui ao redor. Esse aqui tá, já deixei aberto. para ficar mais fácil para a gente poder é, dar continuidade aqui no vídeo. Eu vou abrir logo aqui para não empatar muito. Esse aqui é mais simples, né? Não vem, acho que veio um manual só bem mais resumido, né? Mas de cara você já, já vê que ele é bem parecido, assim, só em aspectos, só por fora, né? Ali é o material de construção, é, é, é seguindo o, o, o formato ali do, do, do P8, é seguindo ali o modelo do P8. Mas eu vou te mostrar que, que tanto sistema operacional, é, questão de tela, questão de, de aplicativos, ali de, de, dos sensores foram melhorados, né? Aqui a gente tem o um manual, o um manual como sempre é... O outro monóvel vem todo em todo chinês. Esse daqui vem todo em inglês. É, eu acho que foi uma vantagem, né? Porque você consegue é, entender alguma coisa a mais. Como sempre, né? Como sempre, a Comi, ela utiliza a, o, o aplicativo da Fit para poder vincular os seus, os seus produtos, para poder vincular ali os seus smartwatches. Quando for o caso do P8, né? E agora P8, P8 Pro, P8 Pro, né? P8 Pro Max. E agora o P8 Plus, que é um grande lançamento de todos esses P8 que, que foram vendidos atrás, né? Mas se você quiser comprar ainda, você consegue encontrar no mercado. Aqui está todo em inglês, fica é bem mais fácil, Eu não vou ficar no manual, porque a gente não vê manual. Né? Vai direto para o produto. O carregador, o carregador segue o mesmo esquema da Mi Band 5. É um carregador magnético que você só encosta. né? É, bem bem eu acho que foi isso aqui foi uma grande grande evolução não que o carregador do p8 era era não servia né era mais aqui é, cada vez mais a gente está ali evoluindo um carregador menorzinho que ocupa, ocupa menos espaço entendeu que você só encosta aqui tá só encosta aqui e ele já começa a carregar o mesmo esquema da Miband. band uma coisa que eu achei que como é modelo diferente né esse carregador aqui não serve para carregar o p8 normal e o carregador do P8 normal não serve para poder carregar esse P8 Plus. O carregador é bem simples, mas é isso aí. Eu só quero fazer uma revisão aqui por cima rapidinho, porque a maioria das pessoas já conhece o P8. Essa questão por fora assim de carregador, tal, a fit e o que eu quero mais mostrar aqui é a questão da tela aqui, né? A questão da tela e do sistema operacional, que foi o que mais mudou, que, que mais mudou, né, nessa nova versão. Aqui por fora, como sempre, a gente tem essa pulseira de silicone. Como eu sempre falei, falei antes, é uma pulseira bem macia, não é uma pulseira ressecada, né? É uma pulseira é boa de se pegar, boa de se deixar assim no, no, no braço, que não vai criar marca nos seus braços. Você nem vai sentir que está com esse relógio assim no pulso. A construção dele, né? como eu falei antes no, no vídeo passado, é, ele é todo em um alumínio, alumínio preto, todo preto, todo em um, um alumínio bom, de, boa, de uma boa construção. Né? Ele não fica para trás ali é, do P8. É, obviamente ele é, uma, ele é um lançamento, então não poderia ficar para trás. Aqui do lado a gente tem esse, esse pequeno relevo aqui do lado, deixa eu só aproximar um pouco aqui da, da câmera. Ele tem esse relevo aqui do lado, aqui, é, perto da catraca aqui dele. Dá uma, é, dá uma sensação de um produto de mais, de mais qualidade, assim, é, o acabamento é bem feito. E como a, a, o acabamento é bem feito, quando você bate o olho de longe ali, é, você já vê que o produto é, é bem foi bem pensado, né? Foi bem, foi tá bem, foi bem pensado ali nos detalhes para não deixar nada a desejar para ninguém. Aqui ele tem que saber com essa, veículo, essa película, né? Vamos tirar logo essa película aqui. Como vocês podem ver, a tela está um pouco, tá bem melhor, né? E bem, tem esse black, esse preto black piano aqui, bem, bem interessante. Aqui nas bordas a gente não tem nenhuma rebarba, ele tem essa tela aqui com os cantos arredondados, né, que deixa que, que deixa um produto assim bem bem mais bonito, né, como se fosse aqueles os celulares de hoje, E tem aquelas telas com um canto arredondado fica uma coisa bem mais chamativa. Vamos ligar aqui para ver se tem bateria. Ó, oh, tem bateria, bem simples. Aqui tá, aqui tá. Eu já coloquei. Eu tinha colocado essa essa watch face aqui, esse papel de parede, que é o que acho que é o principal, né? Que é bem que é bem chamativo. Se você ficar pressionado, você pode ver que o sistema operacional ali é bem mais rápido, tá? É bem mais intuitivo ali. É, você tem várias várias watch faces, você pode colocar sua foto aqui, que eu já coloquei uma foto minha aqui para poder dar um exemplo, né? Ali o mesmo esquema ali é do P8, do P8, do P8 normal, você entra no aplicativo da Fit e ali você consegue selecionar uma imagem do seu celular ali e colocar diretamente no seu no seu relógio no seu relógio inteligente no seu smartwatch. É, aqui puxando para cima a gente tem uma, uma melhora ali no, no nas notificações. antes a gente tinha que ficar é, tinha que clicar na tela várias vezes para poder abaixar o brilho. agora você simplesmente pode arrastar para cima e para baixo aqui como se fosse o sistema operacional ali é, do iPhone, o iOS 14, o iOS 13, alguma coisa assim, né? Então ficou bastante interessante. Aqui você tem lanterna, a lanterna tem o brilho da tela é maior, como vocês podem ver aqui, a tela também é maior. O pior normal era só um quadrado aqui no meio. Então ficava essa questão a desejar, né? o celular, o celular o smartwatch um pouco grande e a tela pequena no meio. É, com as bordas gigantes, esse aqui não, as bordas são menores e a tela é totalmente maior e com mais qualidade aqui você tem lanterna, que mais a gente tem aqui deixa eu ver, tem configurações aqui em configurações a gente tem cronômetro, alarme, é, cutdown que é, que é para você marcar assim, você está na academia, você pode colocar cinco minutos um minuto de descansa, né? descansa para poder começar uma série, como um exemplo você pode aumentar o brilho da tela aqui teatro aqui vibrar o celular o teatro aqui é bom quando você estiver no cinema você pode um teatro alguma coisa você pode ativar aqui para não receber nenhuma notificação aqui do do, do relógio né para não atrapalhar ninguém deixa eu ver o que mais tem aqui ah, redefinir pode redefinir configurações desligar e sobre e aqui está o aplicativo para você poder baixar o QR code depois eu vou abrir o aplicativo ali e vincular ele para ver se... Para a gente ver a que, as questões é, das watch faces ali. Se continua a mesma coisa. Se tem umas watch faces ali mais atualizadas, mais bonitas, né? Que combina mais com esse modelo. Vamos voltar para a página inicial aqui. Puxando para a esquerda você tem um menu com média. Que é um do... Que é um do, do, do um dos quesitos mais importantes é, nesse lançamento né, que você tem todos os aplicativos aqui é, numa página inicial ali, completa, você pode arrastar né? como se fosse uma comédia ali é, E uma coisa que é bem interessante aqui que não tem, não tem delay nenhum no sistema operacional como, como eu falei antes, é como se fosse no um celular é, de hoje de, atualmente, 2021 que não tem delay nenhum aqui você tem todos os aplicativos né, você tem música é, como como como se fosse o p8 só que uma melhoria no, no, no sistema operacional bem mais fluido né não tem aquele travamento não que o p8 travava mas esse daqui é um pouco o sistema, o sistema operacional é um pouco é bem mais um pouco não bem mais superior que é o do p8 você pode desligar tirar foto temperatura e tal e é isso aí deixa eu ver o que mais tem aqui para a esquerda o mesmo o mesmo esquema do p8 para isso que a gente tem esportes aqui aqui ele vai ver é, quantos passos que você caminhou no dia né ali você pode definir no seu no seu aplicativo no aplicativo né sete é, mil passos oito mil passos ali depende da sua meta diária para a esquerda que é mais a gente tem tem dormindo ali ele vai medir a quantas horas realmente você dorme num dia né você dorme ali na noite às vezes você pensa que tá dormindo 8 horas que é o que é o certo é que é o certo dormir 8 horas 8 a 10 horas na verdade, você está dormindo só 3 horas. Daí ele consegue monitorar certinho ali para poder te passar um resumo ali e você ver como que está a sua, a sua saúde, como que está ali é, para você não ficar meio é, é, sedentário, essas coisas. Deixa eu ver de novo para a esquerda. A gente tem ali medir os batimentos cardíacos. Eu deu uma medida aqui, né? tentar de novo. Ele vai ativar aqui os sensores. É, ele é bem mais preciso, preciso que é o P8. Como eu vou fazer um vídeo aqui o, o P8 Plus vezes o P8 normal, então eu vou deixar para a gente fazer esse esse esse comparativo colocando colocando né é, os dois um ao lado do um ao lado do outro fazendo os testes ali para ver qual qual tem o melhor o melhor sensor. Para isso que a gente tem ali mais exercício, você pode abrir abrir novo treino né você pode criar um treino aqui no, no como se fosse a mi band é, como eu falei, o sistema de está bem melhor. A você pode clicar em andando, né? Ele vai, você clica, ele vai te dar 3 segundos e vai, vamos. Mas não quero agora, né? Pausar sim. Abrir novo exercício, você tem correndo ali também, ciclismo, pular corda, é, é, tênis, alguma coisa, peteca, não sei se aqui, basquete, futebol, natação. Natação, lembrando que na natação você não pode, é, não sei, mais de um ou dois ou três metros de fundura na natação, senão ele, ele entra água. Depende do, por isso que é bom você sempre, como eu falei, entra ali no, no então lê o manual, entra ali na página do produto ali no, no site oficial do fabricante, e traduz e vê quais são as especificações para esse tipo de, para esse tipo de atividade. Aqui no clima, como a gente não, eu não coloquei, não vinculei nenhuma cidade ainda, não aparece nada. Aqui você pode tirar foto, né? Ali, você pode dar play ali de, de, de o, é, usar o, o relógio como play de música ali para o seu celular. Você pode colocar ali, né? É, vincular ele no seu celular. E quando você está na academia ali, monta, é, mandando um treino, você não precisa é, tirar o celular do bolso para mudar de música, automaticamente você consegue mudar pelo relógio, pelo smartwatch. Então é bem, bem interessante essa função. A gente não tem mais nada, deixa eu voltar no início para cima que a gente tem. A gente tem as, o resumo das, cons, das configurações, né? Aqui medir, tal, clima, como eu falei antes, é bem tem vários menus. Para cima a gente tem para a gente tem as configurações, né? Deixa eu ver, voltar para baixo a gente tinha o menu de aqui de um menuzinho de notificações para você ver ali, se quiser acessar as notificações aqui por cima você consegue. E pro lado aqui a gente tem um menu com a deixa eu voltar de novo. E para a direita a gente tem um resuminho ali de esportes e tal, como eu falei antes. Eu vou, eu vou entrar aqui no, no, no aplicativo para a gente ver a questão das watch faces ali, para ver se tem muita coisa interessante. Só um minutinho. Então, vamos lá. Eu estou aqui com dando continuidade no nosso vídeo aqui, né, do review é, do Comip 8 Plus. É, eu estou aqui com o smartwatch aqui na mão, também já, tô com, já conectei ele aqui no, no, no aplicativo da Fit. A gente vai ver aqui se as watch faces, como, como eu comentei agora há pouco, né? se as watch faces são as mesmas do do, do, do o 8 normal. Então você vincula, né? O mesmo, é o mesmo procedimento ali. Depois de, depois de vinculado, você clica em mostradores de relógios ali. Ele vai traduzir para o português. De fábrica ele já vem com 1, 2, 3, acho que 6. Não, vem 5 cinco, cinco watch faces, é, cinco capinhas, 5 papéis de parede para você colocar no seu relógio. Como eu falei antes o mesmo esquema ali é sempre vai ter é, o plano ali, o plano de fundo 5 é, nesse plano de fundo 5 é, você consegue né consegue editar ali selecionar uma imagem ali como eu falei e colocar aqui no, no, no, no seu colocar, colocar ali no, no seu relógio é o mesmo esquema é, do p8 ali ali você consegue colocar mudar a posição do tempo é, trocar a cor ali do texto ali por exemplo, posso colocar amarelo, posso colocar vermelho, azul, verde. Ali vai do gosto de cada pessoa. Aqui mais se eu ver, se você clicar aqui, ó, mais caro de relógio, mais watch face, ele vai mostrar ali toda, toda a sua, a sua é, o que tem, né? o que tem ali é, salvo ali disponível para esse, para esse produto, para o Comi 8 Plus aqui no aplicativo. Como eu falei antes, as Watch Faces são diferentes ali do, do, do Colmi P8. Elas são mais, são mais, na minha opinião né, elas são mais chamativas, são mais interessantes. É, deixa eu ver, no, acho que no Colmi a, a gente tinha umas 400 Watch Faces aqui, eu não sei, eu acho que a gente tem umas 100, mas mesmo assim é muita coisa, dá pra escolher ali né, é, tem uma opção, uma, uma variedade de opções ali, pra você... Escolher ali de acordo com, de acordo com a atividade ali do seu dia a dia. Seja ali para o seu escritório, seja ali para o seu exercício físico, para a academia, para o seu trabalho, alguma coisa assim. Ou simplesmente você quer ir para uma festa, pode escolher um aqui que combina mais ali com o seu estilo de roupa. E você pode colocar. O procedimento é simples, vamos selecionar. Só vou dar um exemplo aqui: selecionar um aqui. Selecionar esse daqui. Aí você, você só clica em baixar aqui. Que automaticamente ele vai vincular aqui com, com, com, com o Mi P8 e fazer o download, após ele concluir o download aqui, ele já transfere ali é, para o relógio ali e automaticamente já aparece essa watch face que você escolheu aqui. É bem simples. Para resumir, o aplicativo é isso daí. É, mudou, bastante aqui na, na, mudou bastante aqui nas watch faces. É, tem, várias, é, tem muita coisa diferente, né? Tem muita... Ah, para você ver tem muitas com mais detalhes no comente vinha algumas mais simples aqui a gente consegue selecionar algumas com mais detalhes ali para você ver diretamente ali é, no papel de parede do seu do seu relógio mas é isso aí é, o o aplicativo em si é o mesmo né então se você conhece o aplicativo do P8 o Fit ali é o mesmo é o mesmo esquema é a mesma a mesma tem as mesmas funcionalidades ali você tem ali os resumos aqui na frente é que aqui na gente, gente não, tem nenhuma nenhuma nenhuma informação, somente o ritmo cardíaco aqui, só que eu f, acabei fazendo um teste. É, mas se você tivesse aqui, ele ia te dar um resumo aqui um resumo aqui, é do seu dia a dia, né? E se você clicar em cada um aqui, ele ia te mostrar um gráfico ali é, de cada atividade. Mas para resumir, é isso, é, é isso que que o que o aplicativo oferece. Mas o que o, o que mas daí você me pergunta será que vale a pena é, você migrar do P8 normal para esse aqui o P8 Plus é, eu falo que sim porque primeiro a questão da tela essa tela aqui está uma tela maior né não sei se dá para poder não sei se dá para ver Está uma tela maior tá um produto assim mais bem acabado tem essa tem esses relevos aqui na coroa e tem a questão também da coroa funcionar como se fosse um menu. Você consegue subir para cima aqui é, diretamente pela, pela coroa do, do, do, do, do relógio, do smartwatch. O P8 não, a coroa só funciona para você voltar ou ligar ou desligar o dispositivo. E também a questão do sistema operacional. Aqui deu uma evoluída, deu uma evoluída muito, muito grande. né O sistema operacional, operacional do P8 era bem mais, bem mais precário. Aqui não, está um sistema operacional bem mais interessante, bem mais é, de acordo com a atualidade, é, de acordo com... para com, é, ficar compatível ali né, com os celulares que, que a pessoa que está é, que hoje em dia, né, em 2021, nesse ano, né, que a gente, o, o pessoal, usa ali durante o seu dia a dia. Mas, para resumir, é um produto que vale a pena sim é, você investir seu dinheiro, né? Porque é um produto bastante de um custo-benefício em comparação com outras marcas, né? O custo-benefício dele é muito bom para a gente ver o, o que ele entrega, né? O, a única coisa que eu achei, é que, eu achei que, que não é uma vantagem é a questão da tela. Ela suja com bastante facilidade. Não sei se dá para poder ver aqui. Porque é um preto Black Piano, como se fosse uma tela de um celular. Daí ela fica com muita marca de dedo, então suja, suja muito fácil. Mas fora isso aqui, é um aparelho de extrema qualidade, como eu falei antes. E compensa sim você comprar ali para revender ou simplesmente é, para você comprar ali para você usar durante o seu dia a dia. Se você for comprar ali para revender, você consegue, né, Comprar ali, como eu sempre falo, se você comprar no atacado, né, você consegue pagar menos na unidade. Eu vou deixar o link aí na descrição é, para quem quiser adquirir esse produto. É, a gente manda aí, manda pro, através do correio né, para o <coughs> Brasil inteiro. É, não sei se você percebeu o Correio é a partir das 21. Acho que ele está trabalhando aqui, entregando as encomendas mais rápido. Então, não, se você comprar aí, vou deixar o link aí na descrição. Não vai demorar muito tempo para poder chegar aí onde você mora. Independente da cidade onde você mora. Se tiver correio lá, se tiver o correio, né? É, eles entregam lá para você. Ou, ou tão simplesmente você pode comprar fora do país. mas Tenha a certeza que vai demorar um pouco mais para chegar no máximo de 60, até 60 ou se acontecer algum erro ali até 90 dias. É, mas é isso aí, é, é um excelente produto. Tá aí minha recomendação para você que quer comprar para revender ou simplesmente quer comprar para usar no seu dia a dia. Mais um produto de extrema qualidade. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí para ajudar a gente e é isso aí esse, esse eu sempre estou aí trazendo esses produtos aqui para você que quer começar aí no e-commerce para você que quer criar uma, um um e-commerce aí e tirar uma renda extra ou simplesmente é, escalar seu negócio aos poucos né esse tipo de produto vai trazer bastante qualidade ali para seus clientes e quando você gera qualidade para seus clientes é, eles voltam a comprar e, e ainda indicam né sua, seu seu é, seu negócio para outras pessoas e é isso aí que, que, faz com, é, que faz o seu negócio crescer aos poucos, como eu sempre falo o que é importante é você crescer a cada dia, é isso aí tamo junto e obrigado por assistir